Então, meu, que esse maluco vai aprontar pegadinha tá sensacional. Vamos rir no João Kleber Show! Tá. É o seguinte, eu vou participar da ação Silvestre e eu tava precisando de um tênis pra corrida mesmo. Volta. Qual? Qual o número? Acho que 40. 40? Você pega. Pega. Tem a moral? Valeu. 40? É. Só 40. Ah, tá. Não, esse que é o bom, é. Só. Bom, né? Bom. Cadê? Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! eu vou só o subverso, vou testar, mano. Vai testar? É. Na hora. Vou levar, vou botar, vou levar. Eu quero. E aí, meu amigão, você quer acabar com esse mau humor que você tá agora aí? Inscreva-se no nosso canal e você vai assistir as melhores pegadinhas do Brasil. Aí você vai ficar mais alegre, meu. Que o que o que, rapaz? Dá risada, vai, dá risada aí. Quero ver. Ri, não, ri mais, ri mais aí. Dá risada aí, rapaz, dá risada, meu.